Na edição desta semana, do 74, João Biscay entrevista o jornalista norte-americano Vincent Pevin sobre o seu livro O Médio Jacarta. O jornalista explica-nos como os Estados Unidos apoiaram o golpe de Estado que depôs o presidente Sukarno e que matou mais de um milhão de indonésios. A jornalista Ana Patrícia Silva explica-nos o porquê de 15 reclusos do estabelecimento prisional de Monsanto, a única prisão de segurança máxima em Portugal, terem feito greve de fome e sede em meados de maio. Há décadas de o futebol vive uma tensão permanente com o capitalismo, transformando-o em território de criação de identidades. É sobre esta tensão permanente que o jornalista desportivo Luís Cristóvão escreve nesta edição do 74. O jornalista Tiago Dias escreve também sobre como a principal função do jornalismo é informar os leitores, dar a conhecer as várias realidades da realidade, por assim dizer, e como os jornalistas não podem ser um mero transmissor dessa realidade. Por fim, o terceiro ensaio, é publicada em parceria com o Coletivo Repórter em Construção. O jornalista José Manuel Rosento conta-nos como entrou no Iêmen em plena guerra, fazendo-se passar como turista, dos riscos que correu e das dificuldades por que passou, se fosse lá dentro, como parceiro do país. Por fim, a crónica desta semana é de Filipe Vargas e João Rodrigues, dá a pena pelos ladrões de bicicleta. Sigam-nos nas redes, boas leituras e bom fim de semana.